Agora a gente vai para Campo Grande Fala com o Gerson Vassuf, que tá, tá na mesma paleta de cores aqui da, da Ana Cristina. Vocês não me avisaram, que eu tinha botado a gravata Marsala, bonita, que nem a do Gerson Vassuf aí. Rapa, rapaz, tá elegante, hein? Gerson Vassuf é com você, meu querido. Chegando aqui no, no padrão CTM é que a gente fala, né? Se tivesse combinado com a Ana, não tinha dado certo assim, viu? Levando então para vocês agora a informação aqui da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, porque hoje a sessão não foi como todas as outras. Hoje teve posse da deputada estadual e professora na cidade de Dourados, Gleice Jane, do PT. Gleice chega para ocupar o cargo deixado por do Cruz, que faleceu no dia 17 de março por uma parada cádiorrespiratória. E a movimentação aqui na LEMES hoje foi intensa. Muitas pessoas, muitos convidados vieram acompanhar a sessão, de posse da deputada. Hoje começou a sessão ordinária na Assembleia Legislativa às 9 horas, essa sessão foi suspensa para começar então a sessão solene com a posse da deputada. Ela em seu discurso na tribuna, após ser chamada pelo presidente Gerson Claro do PP, é, ela disse em sua, na tribuna disse, é, as pautas que serão do seu mandato. Ela disse que vai... Defender pautas importantes, já defendidas por Amarildo Cruz, ela quer dar uma continuidade no trabalho do deputado, pautas voltadas ao meio ambiente e defesa das minorias, então ela vai continuar essas pautas e também trazer pautas dela, como o direito das mulheres, a garantia ao direito das mulheres e também das minorias aqui de Mato Grosso do Sul. Nós sabemos que a deputada Gleice Jane realiza atualmente um tratamento da síndrome de Guillain-Barré, que afeta o sistema imunológico, e por isso ela vai estar muitas vezes na cidade de Dourados realizando seu tratamento, que são diários, semanais, diversos exames que são necessários. Então ela disse também em seu pronunciamento que vai, sempre que possível, estar presente nas atividades aqui da Assembleia Legislativa, mas que a maior parte do seu mandato pode ser feita de forma online, e ela vai participar então de forma remota das sessões por aqui. Bom, terminou é, a sessão é, com a, a posse da deputada e já teve a volta da sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa. Nesse momento está na ordem do dia, onde os deputados estão votando cinco projetos aqui da casa. Então, primeira sessão ordinária acontecendo com a nova deputada do PT, Gleice Jane, esse novo ciclo que começa agora da, da política aqui em Mato Grosso do Sul, Fernando. Obrigado, Gerson Vassuf, pelas informações, direto de Campo Grande. Ô, e o tempo aí, como é que tá, hein? Ó, acho que dá para vocês verem aqui um pouquinho, ó, solzão já por aqui, agora 28 graus aqui em Campo Grande e por enquanto nada de chuva. Ontem à tarde, é, finalzinho da tarde para a noite, teve uma chuva aqui em Campo Grande, pegou todo mundo de surpresa, mas hoje por enquanto solzão. Que maravilha, bom trabalho a é você e toda a nossa redação aí na Rádio CBN Campo Grande acontecendo, é só é, é, dar um toque para a gente aqui, você já entra na hora, você tem prioridade aí, meu querido amigo Gerson Vassufi. Fechou, valeu, Fernando. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagos também. Obrigado. Esse é o nosso TVC Agora.